tá olha lá tem Zinho preto aí vamos lá agora ver o que é que nós vamos ganhar ó e deu preto tá vendo duas entradas em sequência olha lá ó tá ali o nosso saldo vai subir aqui olha lá, ó vai subir aqui primeiro 6533. aqui no computador também não sei e no outro computador também tá vendo tô com duas máquinas aqui viu ó vou lá de novo no sistema gerar mais uma entrada Olá, me chamo Kai e resolvi gravar esse vídeo justamente para te falar toda a verdade sobre o Bot Machine. Provavelmente se você chegou até aqui é porque você quer saber se funciona, né? Se vale a pena comprar, se é bom. E aqui eu vou te falar se funciona, eu vou te falar tudo sobre o Bot Machine. A minha função, na verdade, nesse canal é sempre lidar com a verdade, desmascarar esses vídeos, esses cursos, esses robôs que tem por aí. Então a minha função aqui é sempre desmascarar esse pessoal, tá? para que você não caia em golpe, para que você não sofra aí não seja lesado de nenhuma forma, tá? A minha função vai ser sempre essa aqui. Então por isso que eu aconselho você, já se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu like, já no final do vídeo já comenta o que, que você achou, porque eu sempre trago conteúdo de valor, tá? Vamos, vamos começar logo pro vídeo, vamos parar de, de cerimônia, tá? Primeiramente, tem muita gente que pergunta para mim o que é o mais. Machine, né? Muita gente chega para mim e fala, pô, mas o que, que ele é, né? Normalmente muita gente fica com dúvida por conta desses, desses falsos gurus, aí eles ficam com muita dúvida sobre o produto, sobre o que é, como funciona, enfim. E aqui vai para você um relato sobre o que é. Primeiramente eu vou abrir o vídeo falando o que é o Bot Machine. Eu vou abrir a página dele aqui só um minutinho. Bom, você tá vendo aí a página do Bot Machine, tá? O que é o Bot Machine? Bom, o Bot Machine nada mais é do que um robô que mapeia todas as entradas da Blaze, então como que ele faz? Ele tem uma inteligência artificial integrada nele, é um robô que foi desenvolvido, é um aplicativo que foi desenvolvido com inteligência artificial, onde ele mapeia todas as entradas e possíveis entradas ao longo do dia. Então ele é diferente de outros gurus por aí que oferecem grupo de sinais, onde as pessoas vão mandando sinais ao longo do dia. O Bot Machine é diferente, ele é um aplicativo Onde no momento você, qualquer momento do seu dia, você pode parar, abrir o aplicativo, ver o que está acontecendo. É, do, ao longo do dia quais os resultados que deram e pedir para o robô mapear para você uma nova entrada e o robô vai mapear o que está acontecendo por conta da inteligência artificial então ele consegue ler os padrões e ele manda para você ó, pode ir no vermelho ou pode ir no preto e você vai sacar o seu dinheiro você vai ter o seu resultado é muito simples e como ele funciona né? como vai funcionar a partir do momento que você quiser adquirir quiser mudar de vida e quiser ganhar uma renda essa você vai adquirir através do link abaixo que eu vou deixar aqui para você e aí, você, como que ele vai funcionar? Vai chegar no seu e-mail, um login e uma senha para você se cadastrar no aplicativo. A partir do momento que chegar no seu e-mail, vai vir tudo explicadinho também no seu e-mail, como que você vai fazer esse login. Você vai clicar lá, fazer o seu login com o usuário que eles vão dar para vocês e aí você já vai ter direito já no aplicativo. É tudo explicadinho, tá? No e-mail vem tudo mastigadinho como que você baixa o aplicativo, se você... Então, uma senhora consegue fazer isso, tá? E acredite... Tem muitas pessoas de todos os tipos ganhando dinheiro com a Blaze, porém da maneira certa, tá? Eu já vi muita gente tentando de forma amadora, tentando intuição. Ah, vou tentar aqui na intuição ganhar dinheiro na Blaze, e não vai dar certo, tá? Eu aconselho você, vai da maneira certa, pega um aplicativinho aí, pega o bot machine que aí não tem erro. Você consegue fazer de forma mais profissional aí. Pessoal, ah, mas eu vou aprender alguma coisa? Tem um curso? Não, gente, é super simples. Não sei se você já deu uma olhada aí na Blaze, mas é a coisa mais simples que tem. Ou é preto ou é vermelho. Porém, é como eu disse, não é para você ir na sorte. Não é para você abrir o celular e ter, ah, agora eu vou no preto ou agora eu vou no vermelho. Não existe isso, tá? Tem uma metodologia. Então, o que, que você vai aprender? Na verdade, quando você adquire o bot machine, você aprende como que você faz as entradas. né? Ah, eu abro o aplicativo isso lá a entrada e, e ele vai falar, ah, vai no preto ou vai no vermelho, e você vai no preto ou vai no vermelho. É muito simples, exatamente assim do jeito que eu estou te falando. É muito simples. O per pessoal pergunta também, né? muita gente tem dúvida se vale a pena, né? Tem muita gente que chega até mim e fala, pô, mas vale a pena mesmo, né? Será que para mim vale a pena? Gente, é o seguinte. Não sou só eu que estou dizendo, tá? Eu resolvi até gravar esse vídeo justamente porque eu vejo muita gente tendo resultado. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu adquiri, eu fiz os meus resultados também e eu vejo muita gente ainda com dúvida. Então eu vou deixar aqui na tela, passando aqui para vocês darem uma olhadinha, relatos de outras pessoas, tá? Dá uma olhadinha aí o resultado das outras pessoas, tá? Então, se você deixar passar mais essa oportunidade, vai ser mais uma vez que você deixou de ganhar um dinheiro, mudar de vida aí, ganhar uma renda extra. É, eu lembro logo quando eu comecei que eu consegui uma renda extra ali de 700 reais em uma semana. Isso me salvou na época que eu consegui ali adquirir o Bot Machine, quando eu consegui fazer meus primeiros resultados, isso me salvou, tá gente? Então, provavelmente vai salvar você também. Então tá aqui, eu deixei os relatos aí pra vocês darem uma olhadinha, peço até que você pause o vídeo, tá? Pra dar uma olhadinha nos relatos. E agora vai um recado importante, eu não sei se eu avisei no começo do vídeo, se eu não avisei, eu tô avisando agora, gente. Tem um recado muito importante pra vocês. Por conta do sucesso do Bot Machine, tem muita gente que falsifica ele, tá? Aqui na página deles tem até os relatos também, tá? Vale a pena você ver os relatos em vídeos também. Mas enfim, voltando aqui... Tem muita gente que falsifica o bot machine, tá gente? Tem muita gente aí que aplica golpe por conta do seu sucesso, né? Por conta do, do sucesso estrondoso do bot machine, muita gente tem no resultado. Aí os golpistas vão lá, clonam a página do bot machine, falam que estão vendendo para você por um valor mais baixo. Você acha que tá arrasando ali, vai comprar um negócio baratinho, nossa, ia arrasar, sou, sou, sou muito bom, é. comprei aqui mais barato. Não vai estar tá caindo num golpe, tá? O pessoal vai estar tá clonando o seu cartão ou então enviando para você um boleto falsificado, você vai fazer o pagamento de algo que não existe e não vai ter para quem reclamar depois. Para que isso não aconteça, como eu já disse aqui no meio do vídeo, eu tenho um link original do aplicativo do Bot Machine, onde vai chegar para você um e-mail explicando como que você faz a configuração, como que você faz a, a, como que você baixa o aplicativo se você nunca baixou um aplicativo que eu acho difícil, mas enfim, vai chegar para você o produto original, porém você tem que comprar do site original, que é esse aqui que eu estou mostrando e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, tá na descrição do vídeo, é só clicar você já vai ser direcionado para essa página aqui e é o único que tem 7 dias de garantia, porque se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E para te ajudar, vou deixar também o meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer te responder, só mandar uma mensagem lá Espera um pouquinho que às vezes tem muita gente mandando mensagens, mas a sua hora chega e eu te respondo também, tá bom? É isso, gente. Se inscreve aí no canal. Eu sempre trago vídeos de conteúdos legais sobre esse assunto. Eu tô sempre alimentando vocês de conteúdo aqui. Então, se inscreve aí, deixa o seu like e o seu comentário sobre o que você achou aí do Bot Machine. Valeu!